A tempestade para ouvir o melhor dos games. Aqui na Rádio Geek. Rádio Geek Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek. Onze nove sete três você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 973136617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Pronto, já voltamos. Você pode assistir Sonic. Vai levar, crian... Vai levar a criançada? Eu não, eu vou por conta própria. adoro soube, desde sempre. Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor deste programa. Monique Alves, infelizmente, não está conosco, porque ela está fazendo um teste exclusivo de uma certa empresa japonesa. Ah, eu não consigo imaginar uma empresa não que posso não se revelar. muito interessada, ah, francamente. Imaginem. Mas enfim, tem embargo dessa empresa, a gente não pode falar nada. Não pode falar nada. Nada, senão somos. Ela deve, deve estar ensinando um NDA lá que... Me apresenta, Pedro pra fazer aquele Hã? alvoroço de sempre. Alvoroço de sempre. Apresente-se. Salve, Ludonautas! Caltóquio, tá palceira do Pedro Oi? Tá muito comportado. Tá muito comportado. É, Poxa, sabe, Ludonautas, pouquinho. tá, Ludonautas, tá fofinho. Tá fofinho. Pode soltar só <risos> A não chega, gente. Tem muita coisa pra falar. Não vou ficar aqui dando spoilers. Sem spoilers. Sim. Estamos com o Ivan no telefone. A produção tá ligando pra ele rapidamente. Olha, só aproveitando, você falou aqui do embargo, né? É o seguinte, se vocês sabem do que a Monique Alves gosta, vocês podem ter uma vaga ideia do que ela está fazendo É, hoje. a gente não vai afirmar nada nem negar nada. Nem negar nada, mas ela tá muito empolgada e a gente vai ter informações talvez já para a próxima semana ou pra outra, né, Para Acho que acredito que na outra semana. Semana, ou pra outra ainda, Exatamente, né? porque a semana que vem deve ter aí uma reprise deste programa Chega de dicas, chega de informações a gente Chega tá Tudo que podia E vamos lá, produção eleva o cosmo dessa música aí começando esse News Games, a gente vai falar sobre as notícias aqui, mas um assunto que é muito importante. Eu já vou falando aqui a notícia enquanto a produção está colocando o nosso entrevistado na linha. A The Jogos apresentou, a de Jogos, para quem não conhece, é a Associação Regional do Rio Grande do Sul dos Desenvolvedores de Jogos. Apresentou relatório e infográfico com os números crescentes de 2019 no sul do país. Produção, a gente está com o Ivan na linha. Bom pra Ivan? falar de jogos. E aí, Pedro, beleza? Tudo bom, meu querido? Como é que você está? Na boa, na sugeria, como sempre. Fala, grande Ivan. Boa noite. E ah, aí, tô, aí, tava cara. com saudade de conversar contigo. Ah, temos que nos dizer, né? Temos que ver Lá no Big lá, vamos tomar um shopping. Tem que tomar um shopping, temos que, que repartir aí uma pizza. Mas, ô, Ivan, a gente recebeu aquela informação tua e o Cal fez um artigo a respeito. É o seguinte: o Sul do Brasil. Teve 139, 138 jogos produzidos, 101 games próprios, crescimento de 53%, faturamento de, estimado em 32,5 milhões e prestação de serviço dentre esses jogos, foram 37 aplicações. É, esse é o relatório de dados sobre 2019, com as projeções de crescimento para 2020, para facilitar o entendimento das informações, eles colocaram, vocês colocaram, na verdade... Um infográfico, o 50% de crescimento é em relação a 2018, na comparação anual. Na produção de games autorais de empresas, o número saltou de 50 para 101 projetos ao longo do ano passado. Ivan, é, para além da numeralha e dos, tipo, cresceu tanto, é, teve tais jogos para serviço, como é que tá o clima de desenvolvimentos aí no sul do Brasil? Bah, cara, nesse último ano a coisa tá no nível muito bom, assim, sabe? Porque uhum. dobrou que... praticamente. É, mas assim, esses resultados são frutos de várias coisas que a gente vem plantando nos últimos três anos na associação, sabe? Porque, assim, a gente fundou a associação em 2013, tu sabe, tu tava lá no início também, né? E aí, de lá pra cá, a gente aprendeu muita coisa, trancos e barrancos, né? Uh, aprendendo com burocracias, como lidar com o governo, como lidar com isso e com aquilo E aí por 2017 a gente já com quatro anos de associação, a gente assimilou bem o que, que era cada coisa E a gente falou, tá, agora vamos realmente se organizar de uma maneira que contemple as ações De uma maneira mais focada que contemple todas as empresas, né? Seja elas pequenas ou no nível da Aquiles, por exemplo, tá? Então, a partir daí, a gente começou a ter uma, um outro formato de, de associação. Assim. Começamos a ter reuniões presenciais, é, pra, só para se confraternizar. É, a gente criou um Discord só da De Jogos, com várias salas em que a gente troca informações. E a gente foi sempre ouvindo as, os próprios associados. Né? Então, isso fez com que a gente melhorasse uh, toda a dinâmica da associação em termos de objetivo e termos também de, de interação com, com os associados e aí hoje o clima é muito bom assim a galera que está na de jogos hoje está muito engajada sabe todo mundo se ajuda muito assim então e aí com o resultado sempre no final do ano a gente faz esse relatório né a gente manda essa uhum. pesquisa para todo mundo para responder e aí quando eu chego no final do ano em dezembro e apresenta os dados que foram gerados, a galera já se empolga. Então, começa o ano já a mil de novo, sabe? Então, e é importante estar manda... tá motivado, né, Ivan? Ah, demais, né? Manda brasa, Cal. Ivan, eu acho que tem uma coisa importante também ao longo desse período que você está comentando, que é o fato de vocês também ficarem instigando os desenvolvedores, promovendo muitas ações de aperfeiçoamento da mão de obra local. Confere? Com certeza. O que que acontece? Ah, eu acho que uma coisa que deveria ser um exercício para todas as empresas no país é a gente ter um pouco mais é, de humildade em entender aonde a gente está errando, sabe? É, ter ter visão, assim, de poder saber o que está trabalhando e aonde a gente está errando, sem fazer pós-mortem dos jogos, assim por diante. E também saber que nem tudo a gente sabe que outras pessoas que podem ter menos experiências pode ter uma experiência maior que tu em algum certo em algum setor, né? Então, essa troca de informação fez com que a gente gente precisa melhorar a qualidade dos jovens daqui. A uhum. gente tem atividades com uma qualidade gigantesca, rock Red, com estádio, show de bola. Uhum. E aí, voltar tá, tá na hora das outras empresas também começarem a ter uma qualidade melhor. Pra não virar aquela então, coisa do tipo, só duas empresas boas e o resto é a galera se virando, né? Exato. Então, o que, que a gente faz aqui um exercício é... A cada dois meses, a gente faz um playtest, em que a gente abre pro público aqui no Sul. Então, a gente faz em uma universidade, em algum lugar, em um espaço assim que cedem para nós e bota a galera para fazer o playtest de noite faz uma compactação e a gente faz o playtest com as empresas mesmo e a, as empresas dão pau para caramba, assim sabe metem feedback positivo e negativo, assim, ficou achando para que para que a pessoa entenda mesmo, tenha um back, de poder crescer. Então quando a gente passa esses feedbacks Hoje, o pensamento da galera tá muito assim, não, que bom, que bom que você tá me passando isso agora, porque a gente quer ver vocês melhores, sabe? a gente quer ver todo mundo melhor. Então, Ué, a gente né? já, já chegar um critério acima, digamos assim, do que o, do que o consumidor poderia ter ou, ou do que alguém leigo poderia jogar e ter, a gente já vem com um feedback muito mais impactante pra, oh, meu, vamos melhorar isso aqui, vai melhorar isso aqui, melhora aquilo ali, e aí o cara... É muito legal quando tu vê a progressão, sabe? Depois de dois meses o cara manda de novo, ou, ou menos tempo, e aí tu vê que o jogo evoluiu pra cacete, assim, sabe? Muito, então, muito, muito impulsionado pelo feedback em si, né? Uhum. Que o cara vai Bastante. lá e reage de alguma forma. Bastante. A gente instiga muito a galera, assim, se, se ela não sabe o que fazer pra melhorar, gerar essas perguntas pra galera ali no Discord e a galera troca informação pra melhorar, sabe? Então, assim, é... Eu não sei o que fazer na questão da arte. Aí a galera começa a mandar tutoriais, manda ideias, dicas do que pode ser feito. A gente tem aqui uma, um, uma, uma ação que é assim... Uh, o, existe um conceito na Associação hoje que é padawans e gerais né? A gente brinca com isso. Então as empresas padawans são as menores, que estão começando agora, que não tem CNPJ, que ainda tem ações de de jogos, que ainda estão engatinhando, sabe? Uhum. E a Jedais já são as empresas bem mais cascudas, que já tem 10 anos de mercado, faturamento, assim por diante. Aí o que acontece? Essas empresas Jedais hoje cedem horas da sua vida no mês para fazer mentorias exclusivas com qualquer uma empresa da associação. Uhum. Então a gente troca informações em horários alternativos, tipo, sei lá, das 7 às 9 da noite, na quarta-feira. Tu marca lá com quem quer conversar, que é especialista em alguma área. Né, e aí a gente troca informações ali, sabe? Então, isso, essa essa consultoria, além desses playtests, é, reuniões semanais que a gente está fazendo de troca de informação, é, tá dando um boost muito forte na capacitação da galera, sabe? Então, eu enxergo muito que o mercado daqui tá ficando muito maduro, sabe? Uma que é a gente que é bacana, dentro, Ivan. É que essa movimentação de vocês, essa mobilização que está trazendo frutos, ela começa inclusive a aproximar também o poder público, começa a enxergar em vocês aí um potencial econômico uh, para a região e tem também oferecido oportunidades, não é? Sim, então, nesse ponto, a gente teve o Eduardo Leite, o novo governador né, do estado, no, a partir do ano passado. É, ele já tinha uma visão de indústria criativa, né? Ele quer fomentar a indústria criativa. E ele visitou aqui e tal, e a gente começou a ver que isso poderia ser uma porta muito legal para nós. Uhum. A gente atuando nessas conversas, e aí acabou resultando no final de dezembro uma reunião com ele. A gente fez uma reunião com o governador, apresentando todo o mercado, esses dados e tudo mais, uhum. e já apresentando quais os objetivos que a gente quer em parceria com o governo pro ano que vem, né? Então, nesse, o resultado disso é que nesse momento está sendo criado um selo para games aqui no Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Em, em que as três secretarias ali, que é de Cultura, Inovação e a de Desenvolvimento, estão trabalhando em conjunto com o nosso, aqui da DeJogos para gerar algumas ações complementares, já o que a DeJogos faz, para fortalecer essa evolução de mercado, né? Então, um exemplo que dá para citar que já acontece, é a Secretaria de Desenvolvimento aqui já faz isso já faz dois anos, antes do, do, do, do Eduardo Leite e depois. É, eles apoiaram um investimento para bancar o stand na missão da Gamescom com a Brasil Games. Bacana. Então, uma delegação de cinco, seis empresas que nesses últimos dois anos foram para Brasil Games, na Gamescom, bancados o stand foi bancado pela. Pela, pelo governo, o SEBRAE ajudou com subsídio também. A passei que tem que o SEBRAE Regional aqui ajudou com a passagem. E o resultado disso, cara, é que eu posso abrir também, que isso não é um problema, se vocês querem saber também, né? Queremos sim. É, cara, o primeiro ano foi investido em torno de uns 35 mil, somando o governo mais o subsídio do SEBRAE, né? Uhum. E a gente se tornou em, em torno de 500 mil reais em negociações. Isso é interessante. Ah, e agora, esse ano, uh, subiu um pouquinho, de 35 a 40 mil, e a gente já conseguiu, em acordos fechados, mais de um milhão de reais. Olha o potencial disso, rapaz. Tem uma então, coisa também que aconteceu com vocês é, Ivan, eu sei que não é diretamente relacionado com a De Jogos e nem com as empresas específicas mas o Sandro da Kiris, Sandro Manfredini, assumiu a presidência da Abra Games, né? Vocês estão num momento é, em que muitos representantes de empresas ga gaúchas, empresas de Santa Catarina Paraná, estão ganhando representação no cenário né? porque vocês se organizaram vocês pensaram é uma coisa que a gente até conversou é, eu tinha acabado de sair do Tec Tudo, vocês financiaram uma viagem do, do, do, do Geração Gamer, acho que o Play B também foi? Foi. Foi foi, foi a, da SB Games, e, e vocês, ta, vocês contaram pra gente que estavam pensando em atuar regionalmente pra, pra elevar o nível das empresas em si, né? Sim. É, então, é, tem muitas coisas importantes, esse apoio com o governo, apoio do Sebrae, o Sandro estando na Abra Games, a Abra Games estando mais aberta a conversar com a de Jogos já faz um, uns dois anos nesse sentido. É, eu uh, fui nomeado lá como um dos conselheiros da Abra Games na parte das regionais, então eu tento ajudar as regionais de outros estados, isso não está muito uh, no início, né? A gente está conversando algumas vezes ali com as regionais, o Orlando como conselheiro também, o Sandro uhum. como o presidente. Então, a gente... Eu acho legal que quando a gente participa das reuniões com a Games um primeiro ponto que quebrou, assim, que eu achei muito interessante, é que a Games realmente está pensando no, no lado positivo, assim, das empresas. Ela quer crescer. Ela quer fazer as empresas crescer Por um outro lado, ela não tem a, a, o braço para, literalmente, cuidar de cada região. O Brasil é muito grande, né? Quase, uhum. o, tamanho da, mais, tá, quase o tamanho da Europa ali toda. Então, assim, é... É muito fato... estúdio. Não é muito estúdio. Então, o fato de elas não conseguirem entender cada região e você ter um grupo, uma associação que entenda aquela região e filtre as necessidades de uma maneira mais simples pra Ava games entender, facilita muito a compreensão da Ava games poder ajudar em alguma coisa, sabe? Vocês sabe, é... eu... sabem que... Desculpa te interromper, vocês sabem que é uma informação que me passaram em off, eu não, eu não vou publicar isso porque eu não tenho segurança, mas eu acho que é uma coisa que deve ser muito verdade. A pesquisa do Censo dos Games, ela é muito importante e mapeia o cenário, mas várias pessoas vieram me falar que aqueles números que o Censo mostram não é a vida real, porque a galera tem dificuldade de achar as empresas. Sim, verdade. é verdade. É muita isso. empresa que é um cara, é muita empresa que às vezes não faz só jogo, faz outras coisas. É, o Sebrae tem atuado muito, isso eu sei de, de fonte segura, é, para tentar ampliar os braços de apuração dessas pesquisas que a gente está fazendo. É, então, uma das discussões que a gente tem lá dentro do Conselho da Alba Games é exatamente isso. É, eles entendem que hoje eles precisam fazer esse censo anual de uma maneira mais prática, porque esse censo teve um custo grande e, e foi uma pesquisa muito ampla, né? Uh, dá para fazer algo, coisas mais sucintas, como a gente fez, que gera o mesmo, que gera um impacto pro mercado. Por exemplo, hoje a gente não consegue ter os dados é, de como foi o faturamento, como foi o mercado de 2019 no, nacional. A gente consegue ter os dados internacionais no mundo e eu consigo ter do, do Rio Grande do Sul. Então eu não consigo ainda fazer uma comparação de como a gente está com o Brasil, sabe? E a única forma de fazer essa comparação é com o um censo que já está atrasado agora, né? Já, já passou, já está batido. Já tem um período, não é Já dia. faz dois anos. Só que o ponto, assim, eu acho interessante o censo, Eu acho que o Pedro, acho que é o nome dele é Pedro, né? Acho que agora o nome. Pedro Santoro Pedro. Zambon, o homem. Sim, exato, Zambon, exato. Gente boa pra caramba, acho que ele fez uma pesquisa sensacional, assim, ele tem muito conhecimento sobre o nosso mercado. É, foi o um é trabalho choca, talvez mais é. fiel à época, eu, refletindo é, sobre o cenário. É, e pra ser justo, não foi só o Pedro, né? Teve o trabalho do Sakuda, teve o trabalho. É um, é um grupo de pessoas, na verdade. O Pedro foi um dos divulgadores, é, mas ele desenvolveu aquele aplicativo que é o Gamer Games BR, que inclusive está sendo usado como base para vídeos diários do Drops de Jogos, porque eu sou maluco. Resolvi gravar <risos> 366, dias, 366 jogos. Fala de propaganda, deixa o moço falar. Mas fala, Ivan. <risos> não, tudo bem? Uh, então é, a gente vem trocando informações assim de como a gente faz aqui como é que eles podem adaptar alguma coisa para lá eu enxergo hoje todo de coração assim que a Abra Games está pensando no mercado nacional é, e ela para ela poder entender mais o mercado nacional ela precisa ouvir as regionais o problema é que as regionais não estão organizadas né a Tipo, vocês estão, estão. A gente tá, e a gente está aberto a conversar com as regionais de outros estados uh, para se organizarem. Algumas eu já sei, sei que já estão num nível um pouco diferente. O pessoal do Ceará já tá, já tá um pouquinho mais avançado, o pessoal de Minas e tal. O ringue ali tá um pouco também. Sim. Uh, mas ainda tem muitos conflitos ainda internos entre eles de como eles vão, vão, vão tomar as medidas, né? As ações que faz parte do que tá começando agora, né? A gente demorou 4, 5 anos para aprender a ser, de fato, uma associação uh, com ações bem mais focadas, bem mais uh, objetivas, né? Então, eu entendo esse lado, assim, a gente está aberto para ajudar essa galera. Uh, eu acho que o cenário, como um todo, do Brasil está crescendo muito, é, apesar do, <risos> de termos um governo que não está ajudando muito nessa parte, né? Não. No federal. Uh, mas eu acho que isso não pode ser uma desculpa, sabe? A gente tem que tentar uhum. sempre... É... Mesmo porque e o público tá aí, né, Ivan? É? Mesmo porque o público tá aí, a gente precisa, independente da, dos ventos políticos e da politicagem que existe... O consumidor não existe, falta. Existe consumidor aí disposto a, a, a consumir videogame e, eles, e muitos ainda não conhecem os jogos Exato. brasileiros. É, Exato, exato. Eu, lá quando eu estou nesses eventos internacionais, eu já enxergo que alguns países é, têm muito interesse na cultura brasileira, mas ao mesmo tempo eu não enxergo que o, o desenvolvedor do Brasil sabe a, usufruir disso positivamente, sabe? É, teve que vir um americano que nem o Christopher para poder adaptar um jogo da nossa cultura de uma maneira que seja fácil de entender para... O mercado internacional, sabe? o cara Agora, gosta mais da gente lá, que a gente. O Nordeste está conseguindo fazer um pouco isso também, lá em Salvador, né? E a gente está pensando em algumas ideias aqui também. Mas assim, é, eu enxergo que o mercado tem muito potencial. A gente está com a visão, aqui no Brasil, a gente está com a visão de estudar mercados como Suécia, Finlândia e Polônia. A gente já está em iniciações de conversa nessa parte, para entender como é que eles se estruturaram e a partir daí a gente entender o que, que faz sentido para nós, o que que não faz, para a gente ir evoluindo. Sabe? Uh, eu só enxergo assim, que a gente está aberto para ajudar o Brasil e eu acho que a Abra Games está aberta para tentar melhorar as coisas uh, e vamos indo, né? Eu também <risos> então, acho que a Abra vive um novo momento, eles estão focados, realmente acho que começam a ficar atentos a esse... Uh, setor de desenvolvimento em, em âmbito nacional. Né? Agora, uma coisa que me chama a atenção no caso da AD Jogos do Rio Grande do Sul é que você está falando aqui dessa, dessa gestão de três anos para cá, mas eles estão nessa luta já há um bom tempo. né? O próprio Dash, que foi um evento há cerca de quatro para cinco anos, né? mostra Estamos muito dessa vendo. mobilização local e dessa intenção de mostrar que ali se faz desenvolvimento de jogos, que ali se produzem bons jogos para o mundo, inclusive. É, um, foi um evento, inclusive, vale só dar o adendo, que o, o, jogo, o Drops de Jogos foi muito honradamente convidado para palestrar. E vocês chamaram nomes de peso como rami hum Smile. Sim, sim, sim. É. é, esse ano vai acontecer de novo, né? É, a gente tá fazendo teste a, a cada dois anos, né? É. Foi, começou em 2014, 2016, aí teve em 2018, agora tá vindo em 2020. Só que agora o conceito mudou bastante. Assim. A gente está com obje dois objetivos do Dash. Um deles é capacitar as, as empresas, profissionais, estudantes. E uma outra é gerar um recurso a mais para a associação. Né? Para a gente uhum. poder ter um, um pouco mais de investimento na, na, em ações da The jogos Então, esse ano, diferente das últimas três edições, não vai ter a parte de, né, de business. Ah. A gente vai focar completamente em capacitações durante Olha, dois Olha que times. legal. Isso é necessário. É. é. Focado só em parte de produção mesmo, em game design, que acho que tem que discutir muito essa parte de game design. Então, a gente já está construindo essa ideia, uh, mudando um pouco esse conceito do Dash, para que seja um evento mais de capacitação do que descartando completamente a parte de negócios Você já tem o um total de a dias a previsto, Ivan? Big, big, só para complementar. Porque para mim o BIG e os eventos que a Brasil Games é, propicia aí, nas ações internacionais, já são suficientes. Não precisa ter mais eventos de negócio, uhum. entendeu? Acho que precisa é mais ter capacitação, é melhorar precisa a qualidade. Precisa ter mais foco, né? É, exato. Uhum. Ô, Desculpa, Ivan, é... Então. tem alguns comentários aqui uhum. da galera que tá acompanhando a nossa live... Thiago Batista tá assistindo com a gente. Renato De Giovanni também. Aê, cheguei! Renatão! é O Ítalo Nevins, que tá com a gente também. Caltoque comentando também. E o Ítalo falou o seguinte, o Ring no Rio de Janeiro está indo atrás disso também, elevar o potencial das empresas da área. A gente faz encontros uh, com playtest, feedback dos desenvolvedores também. É isso aí, os devs precisam uh, se unir para alcançar patamares mais altos. Certíssimo. E Ivan, no seu comentário, você falou também que o, as universidades ajudam muito, né? Então, a, a gente tem alguns pontos a favor e outros contra em relação à universidade, né? Eu, não fico tentando, eu tento ser o mais transparente possível, então o que eu falei pra, falo para vocês aqui, eu estou falando para eles lá também. Uh, as universidades, elas nos apoiam, assim, se você quer uma estrutura, eles cedem estruturas estrutura, trazem alunos para testar. São super gente boa em todas essas partes. Né? E ao mesmo tempo a gente tem a contrapartida, que é qualquer evento que eles têm, a gente leva empresas para analisar portfólio, analisar jogos ou então palestrar. Então é um, um acordo bem legal assim entre todo mundo. Uhum. O ponto que a gente acha que é e aí eu não acho que é só aqui, eu acho que é o geral na relação das universidades é que elas não têm que ensinam um, um, mais a base de produção e esquecem um pouco do mercado. Isso faz com que esses alunos que estejam lá não estejam às vezes preparados para entrar no mercado entende? Porque às vezes pro professores que estão na, na universidade ensinando jogos talvez nunca tenha passado pela experiência de produzir um jogo. Ao mesmo tempo professores que já estão no mercado, é, quando vão ensinar, tem uma outra didática, uma didática muito mais realista com o nosso mercado. Então eu vejo que quanto mais a universidade trazer o mercado para dentro do seu sistema ali de, da grade curricular mais fácil vai ser para o aluno estar pronto mais maduro para entrar no nosso mercado sabe? então isso hoje eu vejo assim eu vejo mais o mercado crescendo mas a mão de obra é escassa porque a qualidade da, dos estudantes ainda não está no nível que, que, é, que a gente já está exigindo sabe? Uhum. tá faltando um, um patamarzinho da galera que vai ingressando nesse mercado, manda a brasa Cal Ivan, aí. você já tem uma previsão de, de datas aí para o DASH desse ano? Sim, uh, não exatamente a data específica, porque a gente está em negociações com alguns nomes. Vai dentro. ser em lajeado? Não, vai ser em Porto Alegre. Legal. <risos> uh, vai ser em junho, tá? A gente vai aproveitar que o BIG vai acontecer em julho, então a gente vai fazer em junho. Vai ser um, um sábado e domingo de junho. A gente Bacana. não decidiu ainda a, a data, porque a gente está com alguns nomes Bem fortes sendo negociados aí, então está aguardando o retorno deles é, com a decisão final para poder executar. O oh, Drops de Jogos quer estar tá junto com vocês para ir divulgando todas essas informações à medida em que vocês forem definindo esses nomes, fechando a grade, vai passando para a gente, tá bem? não essa parte tá tranquila Ainda né, convido vocês pra vir pra cá né Nossa, vocês a, gente, tá sai, a gente é facinho A gente vai mesmo <risos> véio, né? <risos> Não, mas vamos Vamos divulgar tudo isso, eu acho que é muito importante O trabalho de vocês, eu disse na época Que a gente conheceu que eu achava Que vocês eram um modelo muito interessante Eu tô vendo aqui que o Ítalo Outras pessoas têm falado, tem Organizações de Brasília, de Rio de Janeiro Minas Gerais, hum. São Paulo também Eu acho que São Paulo um a gente, a gente, Eu, eu, eu, eu vivia reclamando de são Paulo, mas eu acho que o, o Spin tomou jeito, tem uma coisa muito bacana que tá acontecendo ali também, teve, tá tendo uma troca agora de comando é, eu acho que é, e é o que você falou um pouco da Abra Games, eu acho que se a galera parar com essa coisa do tipo, ou achar que um projeto que merece críticas tá certo, ou então achar que só o seu nome importa e colaborar mais, eu acho que a gente cresce todo mundo junto de fato sim é, cara, eu chego assim, não é? Tipo assim, a associação tá indo bem, legal, bacana, estamos com esse faturamento. É, tá muito legal todas essas ações. Mas ao mesmo tempo a gente tem, tem que sempre ter a humildade de reconhecer onde a gente tá errando. Sabe? O desafio é grande, com... né, Ivan? Ah? O desafio é muito grande. É, cara, e a gente não tem a, a experiência completa, né? A gente vai vivendo e aprendendo, né? Então a gente vai errar, alguns momentos a gente vai errar, outros momentos a gente vai acertar. E as coisas vão evoluindo sabe é, Eu eu enxergo assim Que está na hora Das regiões se organizarem E evoluírem Eu já vejo algumas regiões se organizando E evoluindo Eu acho que Para o mercado de jogos é, crescer O mercado brasileiro crescer A gente já tem a atuação da Abra Games Legal, bacana E ela só tem a, a refinar, evoluir E aí o que falta mesmo É as regionais se ficarem fortes, sabe? É, com, é, primeiro se constituírem, depois se organizarem, até um ponto de estabilizarem, porque isso vai fazer com que a gente tenha cada região realmente entenda as necessidades de cada região e a partir disso fica muito mais fácil dialogar com a Associação Nacional e fica fácil para a região dialogar com o governo, com o Sebrae Regional, assim por diante, para poder evoluir a cada um do seu setor. Consequentemente, cada região evoluindo faz com que o faturamento do mercado brasileiro se expanda, né? Sem dúvida. Então, é, eu acho que só tende a somar, sabe? Cada região se complementar. Ô, Ivan, a, esse, a diretoria que está agora na AD Jogos segue até quando? Então, a associação aqui a gente tem eleição a cada dois anos, né? Nos primeiros. Das primeiras três, né, já, essa está sendo a quarta, né, é, diretoria, todas eu estive nela como diretor executivo e o Idiarte ficou durante seis anos na associação como presidente. Uhum. Agora o presidente é o Everton da Eastplay e eu fiquei ainda como executivo. É, sinceramente eu não sei quando é que eu vou sair disso, porque a galera não deixa eu sair por um lado, né. Você trabalha e... muito bem. É, obrigado. Essa Mas, é a parte a boa da história. Tá, assim, <risos> é, e a galera também tá, tá indo bem, assim, o Everton tá, como presidente, tá muito foda, assim, Ele tem uma visão muito focada exemplo, também, né? Eu é, gosto do é, Everton. É. é. Ele, ele complementa várias coisas que eu não tenho, assim, e aí eu acho bem fundamental a continuidade dele. Eu acho que o Ediante fez um bom papel no início, lá, Sem principalmente para abrir portas, com o governo e Sebrae, e assim por diante. E agora tá mais a questão do Everton, é, junto comigo, realmente sendo mais focado, né? Uh, então a diretoria, essa diretoria vai até o final do ano, mas aí tá aberto pra novas eleições, e aí eu acho que vai acabar acontecendo e a gente continuar, né? Ô, Ivan, dá tempo de fazer game ou você só fica direto na associação? Cara, depois que eu me mudei pra <risos> terra, dá. É ah, melhor, melhor. Ele tinha me falado que ia se mudar pro interior, tá? A vida é mais fácil, né, Ivan? É, aqui, é, aqui eu não gasto tanto tempo no trânsito. Aqui tá é com um filho pequeno, ter... pequeno, tem que ficar perto das é, crianças. É. É, agora eu já tô mais papai, né? Mas é. assim, Parabéns. tá, tá. Agora, Hoje eu consigo conciliar bastante a epopeia com a D Jogos. Muito bom. Ivan, sorte pra epopeia, sorte pra D Jogos. Parabéns. Muito obrigado tá pela aqui. entrevista. A gente tá de portas abertas. Se você quiser conversar com a gente, qualquer assunto, a rádio aqui, as entrevistas que a gente faz lá no Drops de Jogos, a gente tá de portas abertas, você bem sabe disso. Obrigado, obrigado aí pela... Oportunidade de falar um pouquinho sobre a associação, eu tô. Eu também estou aberto a discutir qualquer assunto que vocês queiram. Quiser, até eu até coloca uma ideia, talvez de fazer uma mesa com as regionais aí. O Hitler é um exemplo oh, disso. que bacana, hein? Uh, para trocar ideia, para cada um passar um pouco a, a, a como é que tá o seu nosso, né? como é que tá a sua região, né? Sem dúvida. como é que tá cada um. Uh, mas eu tô aberto a qualquer coisa, qualquer um que está me ouvindo aí, quiser. Me adicionar no Facebook, querer puxar um papo comigo, eu estou aberto para isso também. E tô aberto para conversar com vocês a hora que vocês quiserem, tá? E obrigado pela divulgação aí. Para Parabéns à associação pelo trabalho que vem desempenhando ao longo desses anos todos. Parabéns às empresas locais que têm escutado esse feedback dos parceiros e também têm aperfeiçoado seus trabalhos. Ao governo local que está sensível aí a essas demandas e está desenvolvendo junto com vocês essas iniciativas. E de fato, assim, não precisa esperar a gente ligar não, tá? Se tem notícia, você manda, já sabe o horário do programa, chama a produção e fala com a gente, tá bom? Um abraço, querida. Um abraço. Obrigado, um abraço. Produção eleva o cosmos do seu coração. Entrou um comentário aqui de uma cheerleader sua, Cristina Albuquerque. Ah, Oi, lindos, mandou um beijo. Minha primeira vez na live, parabéns e sucesso com o Moneys pra gente. Muito obrigado, Cris. Lindo uh... esse Cal Tóquio, hein? Não é verdade, eu concordo com você. O Ítalo Nievins, que tá falando aí pro Ivan adicioná-lo. Ô, <risos> Ítalo, vai atrás lá do Ivan Sendin, ele é super acessível pra vocês trocarem figurinha. Acho que vai ser legal pra caramba essa mistura aí, Rio... Não, eu acho Isso necessário. Brasil, é. eu, assim, eu tive no, no Rio no fim do ano, né? Por conta ah, rico. do hm? Fui trabalhar, cidadão. <risos> Enfim, a gente tava no em nome do Drops Jogos. Inclusive. Exatamente. a gente tava naquele evento de fim de ano falando sobre desenvolvimentos, né? E tinha muito desenvolvedor trocando figurinha, gente de várias regiões do país, e é muito rica. Às vezes você fala assim, puxa vida, como é que eu vou falar com o Saulo? Olha o cara, né? É, é, é gente o Saulo a gente é né? dis, uma distância de WhatsApp. A, a distância de um clique. E as pessoas são muito acessíveis, de fato, elas estão dispostas a aperfeiçoar o mercado, ninguém está olhando para o próprio umbigo e se tiver está errado, está na hora de mudar essa visão. Então, olha, não, não se intimide, tente fazer contato com as pessoas, mande suas informações, uh, troque mensagens e, e conheça um pouco mais das possibilidades com outros profissionais do mercado. Calzito, a gente tem notícias da, do Mercadão, como você gosta de falar. A mas gente... você tem um furo. E você tem um quadro nesse programa que é novo. Nós temos um quadro novo. Né? Nós temos o Fala Indy. Né? Fala Indy, a gente já falou sobre isso antes, o né? O Fala Indy Ela... vai entrar na, na, na projeção, produção? Entendi. <risos> Ele entra, ele entra aqui na grade é, regular do programa agora pra gente falar justamente do mercado brasileiro. A gente tava inclusive comentando o Ítalo agora que foi uma das pessoas traçando comentários aí nesse bate-papo com o Ivan, né? O Ítalo é da Trialforge, que é uma empresa... Uh, carioca desenvolvedora de games né? e eles estão fazendo um, um jogo bacana chamado Deathbound né? e o jogo está em processo de criação ainda né? e a gente bateu um papo com os caras eles foram super gentis com a gente e mandaram uma imagem exclusiva do Deathbound, mandaram dois vídeos pra gente mostrando o gameplay, mas por que, que a gente se aproximou deles para conversar? Né? Uh, como eu disse, o jogo está em desenvolvimento, mas uma coisa chamou muito a atenção, porque tem um dos personagens né, que tem movimentação de capacidade poeira. E é bacana, porque o jogo ele se passa numa, uh, numa região fictícia ali do, do Oriente Médio, na região da África, né? uh, num período medieval, mas não é um medieval de fantasia. Eles puxam um pouco para o lado histórico da questão e tentam puxar um pouco dessa questão das culturas em relação aos grandes impérios que já houve na, na região africana. Tem até uma chamada aqui uh, que a gente estava conversando com o pessoal e eles comentam aqui que a região, na verdade, ela acaba sendo tendo uma visão extremamente ignorante né, e preconceituosa uh, daqueles povos africanos como se todos fossem bárbaros eles comentando o olhar que a gente tem externo em relação a isso né? Uh, ou de um nível tecnológico muito baixo O que não é verdade, como se eles só fossem apenas tribais né? Eu estava falando, por exemplo, que o reino de Mali e o reino de Ghana foram grandes regiões Nós né? estou foram... vendo os concepts aqui muito interessantes Então, é muito bacana E é o que eles fizeram, né? porque chamou a atenção é exatamente o fato de que eles criaram este personagem né? E o personagem inicialmente ele era uma figura genérica Porque eles pegaram assets prontos né? para criar a animação do, do jogo e aí à medida em que eles foram se apropriando disso Eles viram esses movimentos que eles podiam fazer Pequenos ajustes e adaptar Parecendo uma movimentação de capoeira E aí foi que eles começaram a criar Narrativa e criar outros conceitos É o conceitos Dark Souls convingado, gente Pois é, é bem nessa linha o negócio, né? Mas assim, o visual do jogo realmente tá ficando interessante. Ele, ele é bem chamativo. O gameplay, a gente só viu uh, o gameplay rolando, então não tive a oportunidade de brincar com o projeto ainda. Mas em breve eles devem ter uma demo, a gente vai conhecer, né? Mas o fato é que eles começaram a pensar na narrativa do jogo e aí começaram a aproveitar essa estrutura de, de movimentação do personagem para criar o que eles chamam aqui de um império, que é o império de Zieminal, né? e aí na região específica específica desse personagem que é o... eu não vou ler aqui Jesus, eu coloquei uma letra muito pequena eu... <risos> eu cara, cara, é Dark Souls mesmo <risos> Mas enfim, não consigo ler o nome do personagem né Mas ele é da região de que Sayabakan ler? Tá aqui no começo né? Vamos ver aqui o nome Por do favor, personagem a... O personagem é o Mandili Ogatê Que é do reino Sai... Sayabakan Que é baseado no oeste africano Medieval, nossa é muito específico É bacana né, inclusive uh... Como os impérios de Gana e Mali Só que as pessoas é... E aí também tem... existe uma versão Uma visão extremamente ignorante e preconceituosa De que os povos africanos eram todos bárbaros ou de nível tecnológico baixo uh, Que eram somente tribos Isso é muito verdade Porque é, infelizmente a história ela é contada Se você pega a antropologia mais básica Ela é contada do ponto de vista Do, do, do, do vencedor da guerra né? E ignora, por exemplo Que é, civilizações africanas inteiras Tiveram suas culturas subjugadas Exato. Eles tinham uma questão que Existiam as guerras internas Que os europeus surfaram nisso então é, é muita prepotência nossa dizer que não é só a Europa produziu de melhor. O Império Inca era maravilhoso pois e ele é. foi des, destruído ah, pelos europeus espanhóis. O da, da ideia deles é exatamente não partir para uma ficção, né, que a, a ideia é talvez mais fácil, né, de fazer um, um período medieval de fantasia, né, e puxar Com pessoas por... brancas. É. Não, ok, ainda que fosse nesse ambiente é, é, meridional ali, mas de qualquer forma, puxar essas culturas como base para desenvolver os reinos do jogo é uma maneira de você também exercitar uh, o pensamento para a história, uh, para as questões geográficas locais, para os povos. Eu acho isso muito interessante, né? E o gameplay, de fato, também tá bacana, a, a mobilização do personagem está muito legal. Então, parabéns ao pessoal da Trial Forge que está fazendo um trabalho bacana à medida em que houver novidades em relação ao jogo. Vai passando pra gente, agradeço essa aproximação de terem mandado pro gente. Exclusivo. É isso aí, minha gente, né? Esse aí foi o começo do Fela Indy, então? Esse foi o começo do Fela Mas tem mais coisa, tá, Pedroca? Tem mais duas informações rápidas pra gente falar. Manda abraço. Né? Uh, Big Festival 2020, minha gente, olha só, né? Você que quer levar o seu jogo o seu desenvolvimento seu, seu jogo projeto, índio seu joguíndio, índio jogo índio <risos> Você tem aí Aqui é... a gente é a favor de indígenas. Você Quem não até... gosta de indígena tá errado. Você tem até o dia 10 de maio para mandar o seu projeto. Você pode mandá-lo gratuitamente, né? O In... o Big Festival, que é o Brazil's Independent Game Festival vai se realizar no em São Paulo na sua oitava edição, de 15 a 19 de julho, no centro de Convenções Freicaneca uhum. Trocou de lugar de novo Muito bem Mas está seguindo em frente o que é mais importante A última informação, Cal? A última informação é o seguinte, minha gente É a Game Jam das Minas Que acontece em Recife, em Pernambuco as inscrições para a Maratona Feminina de Desenvolvimento de Jogos realizada no Porto Digital já estão abertas a terceira edição da Game de das Minas acontece de 13 a 15 de março no Apolo 235 em Recife e no Armazém da Criatividade em Caruaru com 50 e 30 participantes respectivamente em cada um dos espaços né? e para fazer a inscrição basta você acessar o site jamdasminas.com.br você preenche o formato Formulário até o dia 26 de fevereiro. Hein? E aí, não é obrigatório você ter experiência profissional para participar da Jam. Hein? A Jam das Minas tem como objetivo contribuir com o senso de pertencimento das mulheres à comunidade Game Dev, promover network entre as mulheres da área, mostrar o seu trabalho ao mercado e fortalecer a cena local. Muito bom, muito é isso bem, Carlzi. Tá, tá caprichoso? A gente tá tentando. Não, tá mandando muito bem. É, produção, eleva essa música. Vamos aqui para as notícias. As notícias do mercadão. Eu adoro esse termo que você usa, mercadão. É, parece mercado de peixe, né? É, parece peixe. que o cara vai vender umas uvas, sei lá, então. <risos> Mas enfim, a primeira notícia que a gente tem aqui... E a Monique fez essa seleção para gente. A Activision pretende lançar mais jogos remasterizados em 2020. Informação é a seguinte. A Activision pretende lançar esses remasterizados nesse ano como parte do relatório financeiro divulgado na quinta-feira, no último dia 6 de fevereiro de 2020. O CEO da empresa, o Bob Kotick, confirmou que podemos esperar mais anúncios nesse ano. Quais jogos a empresa remasterizar ainda é um mistério. No entanto, a Activision vem mostrando bastante interesse em remasters e há algum, algum tempo, o que não surpreende o sucesso financeiro de jogos como Crash Bandicoot N.C. Eh, Trilogy, Spiral Reunited Trilogy e Crash Team Racing Nitro Food. Ainda que a Activision tenha confirmado sua intenção de lançar mais versões remasterizadas, a empresa deixou claro que vai deixar... Vai continuar investindo em novos jogos de franquias recentemente remasterizadas. Ainda é um mistério que vai vir, mas o que eu posso dizer pra vocês é que os anos dois 2020 nunca serão tão anos 90 quanto se espera. <risos> vai ter muita, muito esqueleto aí voltando, gente. Muito bem. Mas é bom aí pro público que é nostálgico e eu confesso que é pra galera que é novinha conhecer o Crash é sempre uma coisa legal. Cal, essa notícia aqui é sua. Ô, oh, louco. 111 milhões de dólares e subindo. Oh, Sonic é a maior disso? bilheteria dos filmes baseados em games. Hmm. Vamos lá. Sonic, o filme é uma aventura live action baseada na franquia mundial de videogame da SEGA, com o ouriço Azul mais famoso do mundo. O longa conta as aventuras do Sonic na Terra, ao lado do, do policial Tom Wachowski, vivido pelo galã ja James Marsden... Marsden. Marsden, perdão. Marston. Contra o vilão Dr. Robotnik, interpretado pelo Jim Carrey, o Eterno Mask para a infelicidade dele segundo o Hollywood Reporter a produção já alcançou a bilheteria global de aproximadamente 111 bilhões de dólares e subindo sem dar mostra de perda de fôlego ultrapassando até então o imbatível Pokémon Detective Pikachu que já teve o primeiro final de semana de lançamento no caso Sonic Enquanto o carismático Pikachu angariou 54,3 milhões de estreia nos cinemas, o filme Douriço, do di, dirigido pelo Jeff Foley, embolsou 68 milhões em seu final de semana inicial em território americano. Os 111 milhões é no mundo todo. E o site Rotten Tomatoes, é, pra eles lá que avaliam, o herói da SEGA concentra uma excelente reputação com 95% das avaliações positivas Olha do isso. público. Olha isso! Tá ansioso cara. pra ver o filme, cara? Eu tô ansioso, eu não vi ainda, lamentavelmente, a semana passada... A voz dos fãs vai ser a diferença, né? Faz, faz, né? Não, e você vê que é engraçado, né? Você tinha tudo pra ser mico o negócio, né? Tinha acabado de lançar o The tipo Pikachu, que era uma graça, Os filmes de games têm uma maldição. <risos> Tem uma maldição. Nada dá certo, né? Aí o Sonic era horroroso, com aqueles dentes. o que... <risos> ele parecia que? Ele parecia que tava com a cara pintada de aço. É um era um cara. Eu parecia o, o Cats, só que com o Uriço, sem o gato, né? Aí os caras entendendo a voz Do povo das ruas, né? A voz das ruas, a voz dos gamers né? Mudaram tudo Você vê que o roteiro era bom, a direção era boa Jim Carrey está impagável Eu já tinha lançado a notícia Informando que quando, na prévia do filme O Jim Carrey já, tava, já tinha ganho A audiência Ele deu uma bola fora com a jornalista na coletiva Mas vamos, vamos fingir não, que gente, isso não aconteceu você é, é outro departamento Estou falando estritamente do cara Não, o filme é bom em frente às câmeras, né? Por trás das câmeras, lamentavelmente, o sujeito escorregou, né? Pois é. E, e assim, que, que se retrate logo, por favor, né? Uhum. Mas o fato é, sim, o filme ele mostra que tem potencial e eu não tenho a menor dúvida, Pedroca, vem o 2, tá? Tenho certeza absoluta. É, e principalmente por ser sucesso. O Coringa que não tem que ter sequência, não tem. Não, não tem. façam Coringa 2. O pessoal quer fazer porque deu muito dinheiro. Pois é. Né? Sei pois, lá, faz, né? o, faz o, o charada. Não, o duro, o, o, que, é, o que é pra coroar, assim. Faz o rei co tute, você lembra o do que rei é pra tute? coroar a coisa assim do tipo, do, do errado é a galera querer fazer filme, remake do parasita Não, coreano em, <risos> em inglês, pros americanos assistirem. Pelo amor. Enfim. Uh, tem mais comentários aqui? Tô vendo aqui a galera interagindo é. conosco. É muito é, importante é. ler os comentários, viu, calmo. Sim, sim, sem dúvida. Porque a galera. Gosta aqui. Nathan Kellman, próximos filmes sobre jogos? Podemos esperar um filme do Crash? Cara, não sei. Uh, mas, mas o ia céu. Ser mas bacana, o, né? Ia ser bacana, mas o céu é impossível. O que tá mais propenso agora, que é, que é tiro seguro, é fazer animação. Vai sair uma animação do Diablo na Netflix. Sim, e eu acho verdade. que vai ser do caramba. Pra não falar outro C. Do, do Cacilda. Do Cacilda. Do Caracolis. Vocês entenderam. Também acho que vai ser bacana. Porque Castlevania deu muito certo e acho que a galera vai apostar nisso aí. Ah. Cristina Buquerque tá falando, Pikachu, amo, amo Pikachu. <risos> o Nathan falou aqui, não curto o filme do Sonic, mas o 2 acho que será bom com o Tails, esperava mais do Sonic. É, tem gente falando, eu vi a crítica falando que... é Tem gente que fala que é bastante sessão da tarde, tem gente que fala que é muito engraçado. Sim, verdade. Então, acho que deve ser um bom filme, não deve ser, deve ser ruim. É, se fosse ruim, a gente saberia muito rápido. Bom, e outra, vamos combinar, hein? O filme 2 com o Tails, o Tails vai vender igual. O bonequinho do Tails vai vender tudo quanto é canto, né, gente? Ô, Calcio, está sendo vigiada pela sua senhora. Ela mandou aqui um, um hello. Hello, baby. Olá, Bela. <risos> uh, tô vendo aqui. Senhora Tóquio. Senhora Tóquio. Senhora, senhora Cal Tóquio. <risos> é, deixa eu ver aqui. O Nathan mandou um boa noite. botou mandou boa noite pra gente. Cara, obrigado por todos os comentários. Obrigado a todo mundo que tá compartilhando é a live, audiência. dando maior força. E é muito bacana isso. E vamos aqui para a próxima notícia. Ah, deixa eu pedir uma coisa, você que está nos acompanhando aqui também no programa, por favor, acesse o Drops de Jogos, entra lá, conhece nosso trabalho. Né? As notinhas, a notinha do Sonic estava lá no Drops originalmente, você pode acompanhar isso com a gente, pode compartilhar e pode até ajudar na campanha, né, Pedro? Temos uma campanha de crowdfunding que tá lá na, na aba Contribua, doações a partir de R$ a gente está fazendo muitos projetos dentro do Drops. Um, um deles, por exemplo, é o Indy BR5 Que eu tô falando sobre jogos brasileiros todos os dias Hoje eu quase não gravo vídeo Ah, para com isso, Pedro hum. Todo dia eu falo isso e rola É isso aí, obrigado pela audiência De qualquer forma né? Vamos, e... pra próxima Vamos pra próxima notícia Com apoio da comunidade <risos> e esportista Que teve visto negado para os Estados Unidos Disputará a aí. final do Mortal Kombat 11 Em Chicago O Brasil tá mandando Muito Em Mortal Kombat e, aliás, e as, a, esportes, as, nossas, as nossas textos sobre Mortal Kombat, a galera sempre lê no Drops. Eu fico impressionado. O esportista Wellington Conqueror, de Castro... Uh, que é um nome que se destacou, inclusive, no ano passado e neste ano, garantiu uma vaga para o torneio mundial de MK11 ao vencer recentemente a Liga Latina em São Paulo. Para surpresa ou não do jogador, seu visto para embarcar para os Estados Unidos em março para a disputa foi negado pela embaixada americana. Conqueror contabilizou com esta a quarta negativa para participar em finais em solo americano, fato que indignou a comunidade, gerando uma mobilização que sensibilizou o serviço de diplomático e reverteu a decisão. A notícia foi comemorada pelos fãs de esporte eletrônico com a manifestação festiva da Warner Games no Brasil no Twitter. Eles falaram o seguinte, notícia boa, o visto de Conqueror foi aprovado, a Warner agradece o apoio de seus fãs e comunidades e todas as pessoas que se engajaram nessa causa, agora é só torcer para o representante brasileiro na final de, de, de combate em 8 de março, Eu lá em lembrar, Chicago. Pedro, o pessoal da Warner teve que se mobilizar efetivamente, não apenas a Warner, mas um, um conjunto de fãs também dos esportes em geral, para conseguir sensibilizar as embaixadas. Você fala, cara, não é possível, o cara teve se negado pra desenvolver o trabalho que ele realiza com mestria que, que tá sendo uh, uh, vencedor de, de, de, né? é uma coisa absurda é um absurdo e enfim <risos> bola fora total da embaixada americana que bom que eles reverteram essa decisão produção, temos quantos minutos? conta pra nós A produção vai dar aquele olhada, 10 minutinhos tá bem, tá, tá, bem tá bem, depois eu vou até aproveitar e ler mais uma notícia é, faz aquela vírgula sonora, vamos lá Nintendo revela jogos de fevereiro para o Switch Online Olha aí, a Nintendo anunciou nesta terça Os jogos gratuitos de fevereiro para os assinantes Da Nintendo Switch Online A lista conta com quatro games Pop Twin B e Smash Tennis para Super Nintendo Shadow of Ninja E Eliminator Bolt para NES Pra quem não sabe, o Switch tem um emulador interno Para jogar Super Nintendo e Nintendinho Que é uma graça e funciona é maravilhoso. Uh, todos os jogos serão disponibilizados no dia 19 de fevereiro, o que elevará o número total de títulos da biblioteca do NES para 52, enquanto o catálogo do Super Nintendo terá 26 games. Tem jogado Switch, Pedroca? Eu vou pegar de volta, terminar. terminei. Eu tava com o PlayStation 4, porque eu, eu e meu irmão a gente reveza, né? Eu tô com o ah, PlayStation 4. Sim, sim aí depois você entrega o... É, agora tem né? que devolver. Ok, muito bom droga. <risos> eu queria ficar com <risos> os dois Mas não dá Os videogames a gente reparte é Então hum, tem, acontece, tem que devolver Tem que ser, né? Tem que ser Aliás, terminei Death Stranding Se você tiver tempo, jogue É, bom, é muito bom eu não tenho o Play 4. Você vai emprestar o Play 4 pra eu jogar os Death Stranding? Vai lá em casa, eu jogo um pouquinho. Demorou, olha só. Cola lá em Pizza casa. garantida, Bela. Pizza garantida, obrigado a você que contribui no crowdfunding. É... <risos> Mas é um jogo pra quem... Assim, o final tem aquelas miss Tem umas animações bizarras no final. É... Mas... É o jogo de andar mais legal que eu já joguei nos últimos tempos. Oh, mas o tempos. bacana do jogo é assim, é um milhão de pessoas jogando e você não encontra ninguém, né? Ou não necessariamente. É, ele tem um modo online. Aliás, o, o Pazoto, você tá curioso pra jogar, produção? Puxa o microfone, converse com nós. Produção Por que, tá, que você tá curioso? Então, porque é Kojima, né? Porque Kojima, né? Porque Kojima é Kojima. <risos> Cara, mas é o jogo mais incrível que você vai jogar... Quem que você só anda? Então, mas mas não chega a ser chato, é. A minha, minha, meu medo é esse. Ele né? tem assim, mas é um é um chato legal porque é, é muito difícil andar nele. Então eu sei que tipo o, o, o ele, tem um, ele tem um anda? defeito, ele tem um defeito muito grande assim que tá quase assim eu tô a ponto de Assim, eu, eu quero ser transparente com os leitores Eu sou fanboy mesmo do Kojima Mas o jogo me impressionou muito hum. Só que ele tem um defeito, por incrível que pareça Não no andar é, do San nos terrenos é, Ainda é meio burocrático usar veículos nele às vezes é muito bom e às ah, vezes é um saco. Como falar assim? Disso? Por que um saco? Porque o terreno não foi feito pra você. O veículo, ele serve pra é, ir de um ponto curtas. A, ponto B, muito longe. Hum. E que geralmente já tem alguma estrada construída ou é algum terreno muito plano. O que é muito difícil dentro do jogo. Hum, geralmente tudo sobe é e desce. É, tudo a pé e sobe e desce. É um rolê. É difícil? É difícil. Mas você fica horas ali que, cara você tem que usar a sua cabeça, assim, do tipo onde eu coloco minha carga nas minhas costas pra ela não danificar e como é que eu coloco essa, essa, esse, essa corda de rapel pra eu subir essa, essa montanha congelada e não me ferrar, entendeu? você já, você já deixou cair to, todos os encomendos já escorreguei, pior, pior é perder o equilíbrio Hã? Pior é perder o equilíbrio, porque andar não é só andar, você tem que ter equilíbrio. Se você tá carregando 200 kg nas costas, é mais difícil se equilibrar. Sim. Mas como é que equilibra? É, você usa os gatilhos, eles é porque o sam puxa a mala. que cara fácil, né? E aí você vai equilibrando. Assim. Nossa. Se você soltar, você cai para trás. E aí, mas aí você já caiu, tipo, é, tipo nove. Já, já danifiquei carga. E o pior de tudo é quando você é atacado pelos tais das EP, EPs e as BTs, que é hum. o seguinte: o, o mundo do Death Strand ele tá destruído e o seu personagem é imortal. Você não tem que se preocupar com morte. A questão é carregar a maldita carga. E se você morre, acontece uma bomba, uma, uma explosão nuclear no lugar. Então a merda, sua carga fica toda cagada. É tipo, é uma bosta morrer no jogo. Nathan perguntou se você acha que ganha o melhor game de 2020. Death Stranding? É. Não, é mais difícil. Porque tem outros jogos. Ah, a versão pra PC vai ser legal. Mas eu acho que o Clímax foi o ano passado mesmo. Eu acho que pra, pra mim era o melhor jogo de 2019. Eu entendo as pessoas que acharam melhor o Sekiro. O Sekiro, a Front tava merecendo certo. É, melhor jogo há muitos anos. É, eu também fico em dúvida, porque Disco Eligion parece que é um jogo muito diferente. Eu tô com uma vontade tremenda de é, jogar. eu só acompanhei por alto também. E... Mas enfim, é isso. Tem uma notícia que eu quero dar antes de fechar o programa. Tem cinco minutinhos, produção? Deixa eu falar rapidamente aqui que a gente deu no site da Rádio Geek, olha só. É. Que foi o brasileiro que ganhou o torneio de Magic. Está nas homes dos portais, mas demos lá no, no, na Rádio Geek. Em breve estará lá no Drops de Jogos. Brasileira é campeão mundial de Magic The Gathering. O brasileiro Paulo Vitor Damo Rosa fez história no último domingo 16 ao se sagrar campeão do Mundial de Magic World Championship 26. Com a vitória PV, que é conhecido o nome dele, conquista o título, o único título profissional que faltava em sua carreira de jogador, ganha 300 mil dólares o maior prêmio individual da história do jogo e ainda encerra um jejum de 18 anos do Brasil, sem um campeão mundial da categoria. É assim, hein? Muito bom, parabéns, ó. 300 Parabéns mil. para nós. 300 mil acabava a minha reforma em casa. E ainda sobrava um dinheirinho <risos> para uma pizza. sobrava para pizza. <risos> obrigado, produção, Gabriel Pazotto. Obrigado, obrigado, Monique Alves, que mandou o roteiro. Obrigado, Ivan Sendin, que nos deu a entrevista. Você está na Rádio Geek. Obrigado a você que nos acompanhou. Você está na Rádio Geek. Apaixonados... Pelo videogame. Fui apaixonado, video então... apaixonado por Death Stranding. <laughs> Até mais.